Olá, muito boa tarde a todos. Sou o Diogo Correia, sou aluno do curso superior técnico de informática do Instituto Politécnico de Mar. Estou atualmente a trabalhar na Mitsubishi e espero que em setembro, em setembro ingressar na licenciatura de informática e tecnologias multimédia do, do IPT. O arquivo público é o nome do projeto que vimos aqui apresentar hoje. Desde já obrigado pela oportunidade. Este projeto surge a partir do desafio que o professor Ricardo Campos me lançou no final do ano passado, no âmbito da unidade curricular de projeto. Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema que permite recuperar e analisar dados das notícias presentes na página principal do Jornal Público, ao longo do período de tempo compreendido entre 2010 e 2021. A partir dos dados obtidos, apresentamos uma análise detalhada sobre as entidades mais frequentemente mencionadas nas notícias e por entidades entenda-se organizações, pessoas e localidades. Temos também uma secção especial de análise aos dados do Covid-19 no ano de 2020, Uh, e, finalmente, disponibilizamos um sistema de pesquisa de informação que permita aos utilizadores efetuar pesquisas sobre qualquer assunto que tenha sido objeto de cobertura noticiosa por parte do Jornal Público uh, entre os anos 2010 e 2021. Uh, para atingirmos estes objetivos, uh, desenvolvemos um sistema assente em cinco etapas. Uh, inicialmente, efetuámos a recolha das notícias uh, a partir de, da página principal do Jornal Público através da API do Arquivo.pt, e foram consideradas 10.976 versões da página web do público e recolhidas 67.242 notícias. De seguida, procedemos a um processo de extração das notícias, um processo de, denominado do web scrapping, e que envolveu a linguagem de programação Python. No passo 3, procedemos à extração de informação, de informação com recurso ao Spacy para detecção automática das entidades, a OEA, um software desenvolvido pela equipa de investigação do professor Ricardo Campos, que permite a extração automática de palavras relevantes. E por fim, o GeoPy, que permite mapear as localidades identificadas pelo SPACE em coordenadas geodésicas. Na etapa 4, procedemos à indexação de toda a informação numa base de dados não estruturada, o Elasticsearch, e a SENT, que está a numa estrutura Docker. Uh, e, por último, apresentamos os resultados no website uh, disp disponibilizado publicamente. Uh, desafios então durante a minha apresentação ou posteriormente a acederem ao endereço arquivopúblico.ipt.pt uh, e nos próximos breves minutos vou fazer uma demonstração das, fu das funcionalidades do website. Como referido anteriormente, detectámos automaticamente o top 5 das entidades mais referidas nos artigos ao longo de, dos anos considerados e ao clicar em cima de qualquer imagem temos acesso às notícias que dão suporte à entidade aí mencionada. Neste exemplo podemos visualizar as notícias relativas ao ex-primeiro-ministro José Sócrates no ano de 2010, que nesse mesmo ano referia que nunca tinha mencionado ser primeiro-ministro. Desobservar também a identificação da data da publicação das notícias, inferida a partir do URL, bem como a do autor da mesma. Adicionalmente, se o utilizador der um clique em cima do título da notícia, terá acesso à página, tal e qual ela foi preservada em 2010 pelo arquivo.pt. Uh, recorrendo à API do Google Trends, uh, apresentamos também no website uh, dados relativos ao nível de, de interesse que os utilizadores do motor de busca Google uh, têm em pesquisar pelo jornal público, uh, uma análise que pode ser feita ao nível das regiões uh, e por comparação com, com outros jornais de referência, uh, tudo isto ao longo dos anos de estudo. Uh, outra funcionalidade bastante interessante uh, é o facto do sistema detectar automaticamente uh, as localidades e organizações mencionadas nas notícias. Uh, essas localidades são mapeadas uh, sem qualquer intervenção uh, humana, uh, de acordo com, com as suas coordenadas geodésicas. Uh, e o, e o, o utilizador tem, tem mais uma vez a possibilidade de clicar nos marcadores vermelhos e aceder às notícias que, que se referem a essa mesma localidade, a organização em concreto, Uh, neste exemplo de 2010, temos uh, a detecção e o mapeamento da organização Assembleia Legislativa da Madeira, uh, que fazia referência à candidatura de José Manuel Coelho como deputado uh, do PND à Assembleia Legislativa da Madeira. Uh, o utilizador pode também percorrer uma nuvem de palavras com as keywords mais relevantes. Neste exemplo, ilustramos o ano 2020, muito caracterizado naturalmente que, por palavras associadas à pandemia Covid-19. Precisamente, disponibilizamos também uma análise similar à anterior, mas focada apenas em notícias COVID. Por fim, ainda foi desenvolvido um sistema de pesquisa que permita ao utilizador fazer pesquisas sobre determinados tópicos que tenham sido objeto de notícia no passado. No website é apresentada uma caixa de pesquisa que permite ao utilizador efetuar as suas pesquisas ou alternativamente considerar uma das quatro sugestões aí oferecidas. Podemos observar, por exemplo, que em 2017 Putin negava a existência de informação comprometedora sobre Trump e já em 2019 dizia que a Rússia responderia de igual para igual se os Estados Unidos da América instalassem novas armas nucleares na Europa. De acordo com o nosso melhor conhecimento, este é o primeiro projeto que oferece a possibilidade de pesquisar o acervo de notícias jornal público, a partir das notícias arquivadas ao longo dos anos pelo arquivo.pt, Uh, a coleta destes dados permite uma análise mais detalhada das notícias publicadas ao longo de, dos anos, nas dimensões temporais e geográficas, uh, e na detecção automática de entidades, uma funcionalidade que nem o próprio público disponibiliza. disponibiliza. Uh, e a arquitetura desenvolvida é facilmente ajustável a outros jornais, que pelo contrário do jornal público não preservam as notícias ao longo do tempo. Podemos assim recorrer no futuro ao arquivo.pt para disponibilizar esta arquitetura a outros jornais, nomeadamente de âmbito mais local, como por exemplo o jornal O Mirante, que na verdade, na versão inicial deste projeto, tínhamos por base a utilização do jornal Mirante. Muito obrigado pela vossa atenção.